Nossa atividade somos uma agência de viagens, o Facebook, ontem. Uh, foi uh, interessante para nós, uh, uh, na parte principalmente da criação de, de anúncios. Uhum. Era uma parte que não não sabíamos bem como é que funcionava, como é que vimos uh, todos os passos e o processo para, para termos um, um, um bom anúncio, para chegarmos ao máximo de pessoas possível. Fazer pessoas que vêm para cá, que eu achei muito muito interessante e muito útil. Okay. O Instagram, okay. gostei muito de saber o seguir aquela técnica que foi ensinada. isso é muito importante para nós. Isso foi muito, muito útil. Estou aprendendo muitas coisas aqui, principalmente na parte de, de segmentar. E muitos, muitos softwares e muitos sites muito interessantes, com os links, isso vai nos ajudar muito por esta formação que está a correr muito bem e estamos a aproveitar muito.